E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sir T -T todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal o seguinte rapaziada desse vídeo, eu trago pra vocês o um videozinho aqui no que Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Também não se esquece de ativar o sininho de notificação, quer jogar o Nexo, o link na descrição, beleza mano? Ó, vou mostrar pra vocês aqui como que coloca 999 né mano, aqui É, buga esse 999 aqui né, buga não né, aqui pelo inspecionar, tem como fazer isso Pra algumas pessoas que não sabem, eu vou mostrar aqui no painel, beleza? Vamos aqui logo, mano, pra mostrar isso Porque é bem fácil você Coloca 999 aqui, né, mano e você clica aqui em cima das cartas E aqui em inspecionar, beleza, galera? Aqui, mano, ó, Você pode colocar 39 Vai do, vai do seu gosto aí Eu coloco né, 29, beleza? Fica essa quantidade aí, mano Tranquilo? Daí você dá um Enter depois, galera Mas tem que lembrar bem, mano Você tem que clicar bem aqui em cima Em cima dos números, ó Pra dar certo Ó, que tiver azulzinha assim, ó só em cima dos números Daí, tá... Daí você vai lá e coloca os dois nove ou os três Tanto faz é, ó, Beleza, você deu um enter, mano ó, E vem cá e fecha o personagem Fechou o personagem aqui, ó O que você vai fazer? Pegar as cartas, mano Vai colocar aí ó, o tanto que você quer Vocês viram que eu cliquei em uma, veio duas pra cá ó. lá, como colocar mais Coloquei dois nove aí você ver. Deu certo de boa Pois, mano, é só enviar pra conta só enviar pra conta, tanto faz você enviar pro login Ou nickname, né, mano Tanto faz Galera, isso funciona para tudo aqui, mano Quase tudo aqui, praticamente Mas dá tudo certo, mano, Fio de montaria, pelo menos aqui, você não vai ficar precisando pegar 999, né Eu Vou mostrar minha continha aqui Vou entrar aqui nela né, aqui para vocês ver entrando aqui, né, galera, então, mano, faz o seguinte Se você está gostando dos vídeos aqui no canal Pegue e compartilha, cara Pega o um vídeozinho aqui do canal, compartilha com algum amigo seu. Porque o canal só vai bater em 3K. Só ajuda a gente a bater, é, vai bater esses 3K bem rápido e simples. Então ajuda o canal aí. E eu tô entrando aqui no Nexo. Vou mostrar minha conta pra vocês pra terminar o vídeozinho. O videozinho não ficar tão pequeno. Eu fiz esse vídeo aqui porque muita gente tava pedindo para mostrar isso. Eu decidi fazer esse vídeo. Então deixa o seu like por esse motivo. Demorou, né? mano? E vamos entrar aqui. Beleza, né, galera? Entrei aqui na minha conta. Né? Agora eu vou fazer as coisas aqui. Fazer as coisas não, é né? mostrar as coisas pra vocês. Como que tá? Porque no último videozinho as pessoas ficou pedindo. Aí eu falei, ah, vou, fazer, vou mostrar aqui nesse vídeo. Aí ó, galera, a continha tá com 500 milhões, mano. Full, Quais full 30k de atributo. Aí pra você ver a vida: 1 milhão de vida. Ó, pra você ver: tudo gold, mano. Com subliminar 5, beleza? Tá bem upada mesmo. Tudo certinho aqui. E galera, deixa o like aí, mano A continha tá bem forte, né Aí eu mandei as cartas pra cá, ó, Pra vocês verem. chegou tudo, mano 999, do jeito que eu mandei lá Aí ó, você tem de lembrar, mano Que você tem que colocar as cartas pra Tina, beleza, cara ó, Coloca as cartas pra Tina E depois atualiza elas, beleza, mano Que elas vão pegar 160, é, 160 de atributo, beleza E é muito importante mesmo O Totem, mano, ó Roupei tudo aqui, daí ó, você vê, Ficou tudo certinho, bem upadinho E dá muito FC o Totem, mano uma coisa que eu indico aqui pra vocês upar também é o totem. As pelas aqui, as pessoas perguntam por que eu coloco defesa e sorte. Sorte, mano, dá. Ó, o que importa aqui é os atributos. Então, basicamente eu tô com mais sorte e mais defesa, mano. Ajuda muito no PVP. Por isso que estão essas peles aqui de sorte e defesa. Fugura. Olha lá pra vocês verem, tá tudo upada, mano. Fugura é só você vir aqui, ó. Apertar, é. da arroba. Fugura aqui no chat. Beleza, mano? Que vai ativar todas essas figuras aí Lembrando que você tem que ter cupom, né, mano? Porque eu tô sem cupom Não, tem um cupom aqui, mas é bem pouco Mas tranquilo E, mano, lembrando bem O batismo aqui funciona no PVP Então, se você ativar o... É, pega o batismo de alguém, tipo Pega o batismo de um cara que tem 33k Ou eu, tipo assim Pega o meu batismo e vai PVP Você vai conseguir que vai tirar o PVP Com o meu batismo e vai estar tá bem forte, mano É isso que é o bom aqui as pedras também, mano, aí pra vocês verem, ó, Tá tudo full 10, beleza, galera? Tudo certinho, a continha tá bem upadinha, mano Aí, ó, os atributos aqui meus Tá tudo a 300, é porque eu ganhei Algumas coisas aqui no next porque eu gravo aqui, né? Mas, de boa, né, mano? Basicamente foi esse o vídeo, né, cara? Mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês Se você quiser entrar na minha sociedade Aqui no Nex, eu vou falar pra você entrar aí, mano Porque a gente tá movimentando essa sociedade Aqui, tem 14 membros Então entra aí, cara, ó só aplicar aí que eu vou te recrutar. Quando você criar sua continha, você vem e entra. Né? Geral que tá aqui na soça aqui, ó. Tá querendo jogando PVP, tá participando aí das coisas. E tá rolando um torneio, um sorteio aqui no canal. Se você não sabe, acompanha o canal aí. Também vai lá nos vídeos do canal que você vai ver. O sorteio e o torneio. O um vídeozinho falando como participar. Mas basicamente foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo, também ativa o sininho de notificação e curte minhas redes sociais, tá tudo na descrição, principalmente o Instagram, que tá na descrição, e tamo junto, até o próximo vídeo e falou!